Você sabia, gente, que a Marvel acabou comentando um outro erro absurdo envolvendo a série What If e o filme Amor e Trovão? Eu vou contar pra vocês hoje o que é esse erro aí que eu acabei encontrando. Vamos lá. Fala, meus nerds, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos ao meu canal nerd com mais um vídeo pra vocês, beleza? Antes de começar o vídeo, por favor, já já vou pedir pra vocês, encarecidamente, pra deixar o like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, principalmente o Instagram e agora também o TikTok, gente, que eu tô postando o vídeo lá também, tá? E algumas curiosidades que nem essas aqui, beleza? Então é o seguinte, vamos começar de cara já aqui falando sobre Amor e Trovão, mas antes de tudo, saiba de uma coisa, esse vídeo eu vou falar alguns spoilers E então, por favor, se você não viu o filme ainda, saia desse vídeo ou caso você não se importe, fica até o final, porque é uma curiosidade muito legal sobre o filme, Tá? Então vamos lá. Vocês sabem que a Marvel ela adora fazer séries agora, né, gente? Ela faz séries, ah, pelo menos umas cinco séries por ano, o agora vai fazer. E entre essas séries que ela lançou até agora, tem a série What If, a série EC, que é uma série animada, onde conta pra gente em episódios diferentes universos paralelos, né? Onde você vê personagens diferentes e a gente, no final das contas, eles acabam se juntando no último episódio, né? Que é uma merda essa ideia aí, né? Mas no geral é muito legal a proposta de cada episódio. Contar sobre um personagem em um universo diferente Temos o um universo onde o Doutor Estranho ficou do mal Onde ele acabou no final de contas, acabou finalizando o mundo dele Temos o um universo onde a Peggy Carter virou a Capitã Carter Temos o um universo onde o Ultron venceu Temos o um universo onde os Vingadores nunca existiram Então tipo assim, cara, são ideias muito boas pra falar a verdade São muitas ideias legais pra poder colocar em prática Só que acontece, tem um episódio que acabou prestando pra gente um fato muito esquisito, na minha opinião é o episódio do T'Challa, que ele vira, no caso, o Senhor das Estrelas. Nesse episódio, a gente conhece o T'Challa, que é, no caso, o Senhor das Estrelas, que é uma das pessoas mais respeitadas do universo, muito conhecido, né? E ele aceita fazer um trabalho com a Nebulosa, a filha do Thanos, onde eles teriam que roubar do colecionador, o Tanelir Tivan, um tipo de... acho que um tipo... alguma coisa... um... um frasco de alguma coisa específica, uma coisa da natureza da vida lá, que tava sob posse dele. E aí quando eles vão fazer esse golpe. O Tanirly acaba no caso entrando em uma briga com o, o T'Challa. No fim das contas. E ele começa a escolher uma arma para poder utilizar. E dentro dessas armas aí a gente acaba vendo várias interessantes. Por exemplo o Mjolnir. A gente encontra também o escudo do Capitão América. E entre eles também que é o que ele pega no fim das contas. Ele escolhe o capacete da Hela. Né? Só que acontece. Ele chama esse capacete de... Necrosword No caso, assim, né, ele conjura uma lâmina Que é uma das coisas que ela fazia E chama aquilo lá de Sword. O que, na minha opinião, não faz sentido Por quê? E já existe uma Necrosword E a Necrosword, em teoria Ela é criada pelo Deus Knu Que é o Deus dos simbiontes E a Necrosword, ela é o primeiro Simbionte do universo Entendeu? A responsável também por decepar A cabeça de um celestial Que mais provavelmente acabaria virando aonde? Lugar nenhum, entendeu? E aí, no fim das contas, a história dos quadrinhos envolve pra gente Envolvendo conexão direta com o personagem Gore Que é o que? O Kenu tava numa das lutas dele com um dos deuses Que usava a armadura dourada E aí, quando ele vai lá e tá prestes a matar esse deus Os dois acabam se empalando e caindo em um planeta primitivo E que planeta era esse? O planeta do Gore e aí, no fim das contas, quando o Gor já tinha perdido a esposa, já tinha perdido a fi, o, o filho, e ele já desenvolveu o rancor que ele teria pelos deuses já. Ele vai lá e encontra o Kinu e esse deus que o Knu tava matando aí. Os dois, um empalando o outro. E aí, no fim das contas, o Gor, putaça da vida, vai lá e mata o deus que o, que o Kinu tava matando. E aí, a Necro Sword, que tava conectada ao. Kinu sente o ódio que o Gore tem pelos deuses e se funde com ele. E aí, assim, nasce o carniceiro dos deuses, certo? Beleza. Só que assim: se no universo do T'Challa a Necrosword é chamada de o capacete da Hela, por que, que eles não utilizaram a mesma ideia com o Gore? Pensa como um roteiro, um roteiro aleatório na minha cabeça, vamos lá? Imagina que o capacete da Hela realmente não foi destruído com Asgard, né? Só Asgard e a Hela e o Surtur morreram, mas o capacete continua intacto. E mostra pra gente na câmera lá no espaço o capacete flutuando, bobeando da vida lá. Nada, um ser encontra o capacete, veste ele e também tem o desejo de matar os deuses por causa que o capacete pertence a um deus. Então, tipo assim, vai lá, esse... esse esse ser alienígena aí vai lá encontra um Deus começa a sair na porrada e aí quando tá prestes a acabar a batalha os dois acabam se empalando e caem no planeta do Gor aí você pode falar Gabriel mas não faz muito sentido porque o capacete da Hela ele demoraria ele teria que demorar muito tempo para poder ser para poder chegar até esse Deus aí para esse Deus também acabar chegando até o planeta do Gor porque a diferença de espaço entre o amor e trovão e o Guerra Infinita é muito grande Aí que vem a melhor parte, meu povo Espaço O tempo que passa no espaço é muito diferente Tá, gente? Eles podem usar isso aí como desculpa Eles usaram essa desculpa, cara, com Ragnarok O Thor e o, o Loki estão lá Subindo pela Bifrost para poder ir para Asgard E aí, no fim das contas, a Hela vai lá Ela tira o Loki da Bifrost Ele vai cair ca em sacar E depois de dois minutinhos, mais ou menos O Thor vai junto Só que o Thor chega uma semana depois, só então, tipo assim, cara, espaço, velho, é uma coisa que dá pra poder você usar como desculpa pra tudo, velho, na verdade Então, assim, dá pra poder fazer essa ideia, na minha opinião, entendeu? Aí, no fim das contas, vai lá, o capacete se, se desfaz de uma forma líquida, que eu acho que seria legal Ou até se transforma em sombra, cara Ele se transforma numa sombra e vai pro gore, no fim das contas Eu acho que essa seria uma forma muito legal de explicar, e aí, por mais que ele não teria aquele visual simbionte da vida lá no começo, pelo menos ele poder conjurar a espada que nem a Hela, sabe, conjurar essas armas que nem a Hela, já seria uma puta ideia da hora. Imagina o Thor encontrando um outro ser que tem o mesmo poder da irmã dele, que ele tinha acabado de matar. Imagina, velho. Eu acho que seria uma ideia muito legal, porque também assim, o Thor ia pensar, cara, não tem como derrotar ele, velho. Eu não consegui derrotar minha irmã, que tinha esse capacete aí, como é que eu vou derrotar esse cara? Então, assim, daria um nível de ameaça maior ainda, até, velho. Porque a única coisa que consegui mesmo derrotar a Hela, com aquele capacete lá, foi o Surtur. E o Surtur teve que acabar com as guards pra fazer isso aí, velho. Então, imagina como é que o Thor teria que resolver esse negócio, velho. Entendeu? Então, tipo assim, são ideias que poderiam ter sido muito bem utilizadas se a Marvel tivesse contratado pessoas que sabem fazer roteiro pra Marvel, entendeu? Vai lá, e aí aproveitando já, tacava até o visual original do gore Porque eu, eu até postei no caso do meu TikTok, né Que eles só não usaram o mesmo visual do gore por dois motivos na realidade Que o outro não sabia, eu só fiquei sabendo agora há pouco Primeiro motivo é porque o Taika achou que o visual do gore dos quadrinhos Ia lembrar bastante o Voldemort Onde que você enxerga o Voldemort nesse negócio, seu maluco? Onde? Só porque não tem nariz? É por isso? Só? Não é assim não, gente tem muitos personagens que não tem nariz, que não tem nenhum, parece que é um pouco o Voldemort, velho, sem brincadeira. E além disso, o outro motivo, qual que era, na verdade? O Christian Bale só teve tempo de arrumar as malas, raspar a cabeça e só. Sério, gente. Porque ele foi chamado três dias depois que começou a produção do filme. Então, tipo assim, não dava tempo de tirar é, a medida da cabeça dele, não dava para poder preparar os efeitos especiais da captura de movimento, não dava pra fazer nada disso aí. Entendeu? Então, o que, que aconteceu no fim das contas? Falaram, ah, deixa o cara raspar a cabeça deixa... O cara já chegou com a cabeça raspada Beleza, vamos deixar ele então assim Vamos pintar ele de branco só Pronto, acabou Então fizeram isso aí, cara Foi essa gambiarra que eles fizeram pro filme funcionar E eu não sei como que eu... Como que... Eu tô nervoso, gente, desculpa Eu não sei como que foi possível o Kevin Feige aprovar isso aí, cara Porque, assim, depois que trocaram a liderança da Disney Eu não sei o que aconteceu, velho Que eles tão... Mano, você tem ideia? Tá tendo, tá tendo denúncia até agora, velho, de, de, de pessoas que trabalham com efeitos especiais da Marvel, de estudos que trabalham pra, pra Marvel, que falam que a Marvel é a pior cliente que eles já tiveram. Porque eles entregam pra eles um prazo muito curto e eles querem um negócio perfeito. E como aí, no caso, já imaginar, claro que não vai ficar perfeito. Olha um bom exemplo, sabe como um bom exemplo, cara? É vocês verem na entrevista que o Taika e a Tessa Thompson, né, que faz a Valkyria... Fizeram pra Variety, onde eles analisavam uma cena do filme do Thor. E aí eles falavam, eles tiraram sarro de que nenhum dos personagens que estava na cena parecia real. Nenhum deles parecia real. Então, tipo assim, é, é um dos. É, é a prova viva, velho, de que o pessoal do CGI não tá tendo tempo de finalizar. Aí o povo vai lá e começa a reclamar. Ah, que eu não sei o que, que os filmes antigos da Marvel eles conseguiam fazer efeitos incríveis. Vocês já tem noção, cara, de que a, a pós-produção de um filme naquela época. Era um tempo absurdo porque tava evoluindo a tecnologia, entendeu? E também porque a Disney não tava sob o comando da Marvel ainda Então, tipo assim, cara, era outro nível, entendeu? A Marvel tinha tempo pra poder mandar os estúdios fazerem a produção certinha Hoje em dia, a Disney vai lá e aperta mais ainda pra eles, entendeu? Então não tem o que fazer, no fim das contas E assim, se a Marvel continuar nesse nível aí, entendeu? Se a Disney não desafogar um pouco a Marvel E a Marvel não poder desafogar também o pessoal dos efeitos especiais a Marvel vai afundar, cara, na, na, no cinema. Por quê? Porque por mais que o Thor Hagnar, o, o Thor o Mão e o Trovão, tenha feito bilheteria, tenha feito uma bilheteria muito alta um final, primeiro, final, pro primeiro do primeiro final de semana dele. Não vai subir daqui o tempo, velho. Por quê? Porque as críticas vão sair, o povo vai começar a falar, como eu tô falando aqui. E aí no final de contas, o que acontece? O filme não vai, não vai nem chegar na metade do que devia, na verdade, devolver de retorno, entendeu? Então, tipo assim, cara, a Marvel tem que aprender, entendeu? A Disney, na verdade, a Disney, A Disney tem que aprender. A liberar um pouco mais a pressão da Marvel a Marvel poder liberar a pressão no pessoal que faz o CGI dos filmes, tá? Porque senão não vai dar desse jeito, cara E também assim, eu falo, eu já, eu já falei isso várias vezes lá Quando eu tava no cinema até O CGI do Doutor Estranho Multiverso de Loucura E o CGI de Thor, Amor e Trovão Não estão legais, beleza? Tem muita cena lá que você olha só de cara e você repara A pessoa tá no fundo verde Porque nem tomaram cuidado Pra poder fazer uma maquiagem ou sei lá Colocar uma luz melhorzinha que disfarçasse Que a pessoa não tava lá, ok? Então é isso, meu povo, desculpa, esse vídeo ficou longo demais, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui até o final Por favor, deixe o seu like Se inscreva no canal Ative as notificações aqui E não esquece muito mais importante de tudo Que é me seguir nas redes sociais, beleza? Meu Instagram e No meu, tu, meu tic, no, no Instagram e no TikTok, beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo E, bom... Me deixa nos comentários também o que, que você achou E o que, que você acha que poderiam ter colocado mesmo no filme Que ficaria legal também, ok? Eu quero muito ouvir a opinião de vocês Eu vejo vocês no próximo vídeo Falou, valeu e tchau, tchau